A cadeira do bar já tá com o formato da minha bunda de tanto sentar E o meu cotovelo já tá quase furando a mesa E o cachorro sanento é para na minha frente, falta falar Vem se larga de ser trouxa que ela não vai voltar Que já sofreu demais na mão de uma cadela Cadela, cadela Que a cerveja tá salgada de tanta lágrima, de tanta lágrima Parao A cadeira do bar Já tá conformado Da minha bunda de tanto sentar E o meu puto vendo já tá quase furando a mesa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 Porque a cerveja tá salgada de tanta lágrima? De tanta lágrima. Para, toca meu copo. Que a cerveja tá salgada de tanta lágrima? De tanta lágrima.